Sobre os rendimentos e, principalmente, sobre a produtividade agrícola das principais culturas do país. Desta forma, as pragas são os famosos vilões da produção agropecuária brasileira. E como vilões, como o próprio nome já diz, causam prejuízos econômicos, não só para o bolso do produtor, mas também para o consumidor. Quando nós falamos de perdas na produção agropecuária, essas perdas podem ser causadas por diversos fatores, sejam eles climáticos, por exemplo, uma seca severa, ou até mesmo por questões ligadas a pragas e doenças. Hoje eu vou comentar com vocês especificamente o segundo impacto, aquele causado por pragas e doenças, afinal, nós podemos controlá-las, diferentemente do clima, que ninguém, infelizmente, ainda conseguiu encontrar uma chave para conversar diretamente com São Pedro e normalizar a questão climática. Desta forma, quando eu falo que nós não estamos fazendo o controle adequado, ou não estou fazendo um manejo para evitar pragas e doenças, o que isso vai acarretar? Olha que interessante. Pragas e doenças vão levar a uma redução da produtividade. De certa forma, reduzindo a receita do produtor e aumentando o seu custo, porque a sua produtividade caiu. Desta forma, com uma menor produção, e vamos pensar as culturas agrícolas que exportamos. Se eu estou produzindo menos, vou exportar menos. E exportando menos, vou causar um impacto também na balança comercial do país. Portanto, é interessante aqui dizer o seguinte, pragas e doenças na agricultura não afetam apenas o consumidor e não afetam apenas o produtor, mas afetam também toda a economia, uma vez que produtos agrícolas exportados respondem para uma parcela substancial da nossa balança comercial. Aqui no canal Economicamente, nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o setor sucroenergético. E quando nós olhamos especificamente para o setor sucroenergético, aquele que produz açúcar, etanol e bioeletricidade, a principal praga que atinge a cultura da cana-de-açúcar é a broca da cana-de-açúcar. A cada safra, o setor sucroenergético brasileiro perde cerca de 5 bilhões de reais em função da praga da famosa broca da cana-de-açúcar. O que é mais interessante é que essas perdas não vêm só e unicamente da produtividade. É claro, 60% dessas perdas vêm do campo, daquilo que nós estamos deixando de produzir, daquilo que eu estou perdendo de produção em função do ataque da broca. Mas eu também tenho perdas lá na indústria em termos de rendimento de fermentação, bem como em termos de custo de produção. Por essa razão, a broca da cana de açúcar é um problema tanto para usinas quanto para fornecedores de cana. Além disso, os índices de infestação desta praga refletem diretamente nos níveis de perda de produtividade e de rendimento agrícola. O que é interessante é que para 1% de índice de infestação da broca pode me levar a perdas de mais de 1%. Vamos aqui fazer uma conta simples. Se eu pensar uma cana com uma produtividade de 70 toneladas por hectare, com um índice de infestação de 8%, isso significará uma perda entre 8 e 16 toneladas de cana por hectare. Olha só que interessante, pessoal. As pragas e as doenças na agricultura, elas têm um efeito de... Tirar de reduzir a sua produção, ou seja, você tem que pensar no controle de pragas e doenças como um seguro para evitar perdas. Haroldo, peraí, no começo você falou que o impacto das pragas também chega ao consumidor. Como é que isso funciona? Vamos imaginar em termos econômicos a nossa velha e querida tesoura marchaliana, ou seja, a interação entre oferta e demanda. Vamos imaginar, no caso do setor sucroenergético, da cana-de-açúcar, o um impacto severo da praga da broca. Neste caso, eu teria um deslocamento, uma redução da oferta de cana-de-açúcar, uma vez que estou tendo uma quebra de produtividade trazida por esta praga, pela broca. Desta forma, eu teria um deslocamento para a esquerda da oferta de cana, tendo um novo ponto de equilíbrio. Neste novo ponto de equilíbrio, eu teria uma menor quantidade produzida e vendida de matéria-prima e um preço maior. E quando eu olho para esse preço, vamos pensar aqui, por exemplo, no preço do açúcar, no preço do etanol. Isso pode chegar ao consumidor, levando-o a ter preços maiores e uma potencial inflação de alimentos. Olha só que interessante, quando a agricultura utiliza pacotes modernos, insumos tecnológicos, ela está, de certa forma, contribuindo para um aumento da produtividade. E aumento da produtividade gera um impacto positivo para a sociedade, uma redução nos preços dos produtos agrícolas. Portanto, olha que interessante. Nós estamos comentando que as pragas na agricultura e especificamente a broca na cana-de-açúcar traz impactos, como mencionei, para o produtor, para o consumidor e para o país como um todo. Pensando nisso, vocês sabem, e a Corteva está fazendo uma série de ações em prol do setor sucroenergético. Pensando justamente nisso, aliás, este vídeo é oferecido pela Corteva, ela tem o produto Revolux como uma forma, um seguro no combate especificamente à broca da cana-de-açúcar. Desta forma, quando eu falo aqui especificamente do Revolux, eu estou falando de um inseticida moderno, totalmente alinhado em termos econômicos e ambientais, em prol da agricultura e em prol especificamente no combate da broca da cana-de-açúcar. Se você quiser saber mais, você pode acessar o site da Corteva AgriScience e lá você vai encontrar não só informações sobre este produto, mas também diversas informações em prol de todo o setor. That's all folks! Hoje o nosso conteúdo foi oferecido pela Corteva AgriScience. E o que eu procurei mostrar aqui para vocês é que quando nós falamos de pragas na agricultura, nós acabamos tendo perdas severas que impactam não só a perda de receita e de produtividade do produtor, mas também o nível de exportações e até mesmo os preços que chegam ao consumidor. Desta forma é importante olhar cada vez mais para a agricultura, para o manejo, e o combate de pragas como se fosse um seguro. Afinal, nós somos avessos a perdas. Isso já mostra toda a teoria da economia comportamental. Valeu!